O que significa cáspita? Cáspita é uma exclamação que indica surpresa, indica estar maravilhado, mas pode também indicar impaciência ou ressentimento. É mais ou menos como nosso caramba e por isso depende também da entonação que usamos ao dizer cáspita. Por exemplo, hai partecipato e vinto de olimpiadi della matemática? Caspita, Quanto sei bravo! Ou... Caspita, Não sono andata al concerto. Existe um personagem muito famoso que com certeza você conhece que costuma dizer Caspiterina, que seria o nosso... É o diminutivo de Caspita, né? Carambinha, <risos> embora não exista. Dá uma olhada. Blá, blá, blá, blá, Caspiterina, blá, blá, blá, blá. De quelle que coisa avete Le A sua missão agora é escrever uma frase utilizando a palavra cáspita. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.